Nossa saudação franciscana em paz e bem a todos e a todas. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa e o Evangelho lança um desafio. Bem-aventurados os que creram sem terem visto, disse Jesus no Evangelho. É preciso crer para ver. Nem todos os que olharam para Jesus viram nele o Filho de Deus. Como também nem todos os que na Eucaristia olham para o pão e o vinho enxergam o corpo e o sangue do Senhor. É preciso crer na palavra de Jesus para ver o corpo e o sangue. É preciso crer no que ele disse. Isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue, tomai e bebei, o sangue da nova e eterna aliança. Trata-se então de olhar à luz da fé, de olhar com os olhos do Espírito, com os olhos de Deus. Quem tem fé enxerga diferente e também enxerga muito mais. A fé faz ver em profundidade. Uma pessoa que tem fé ultrapassa a visão superficial da aparência. A fé fez os discípulos ultrapassarem o medo e a experimentar a alegria por verem o Senhor. Segundo o evangelho de hoje O olhar da fé Me faz ver as pessoas de uma forma diferente Trata-se de um olhar reverente De respeito a cada pessoa humana A cada criatura de Deus É também um olhar de indignação Diante das injustiças e agressões violentas, que se cometem contra as pessoas. O olhar da fé é um olhar sintonizado com o olhar de Deus, que cuida e ama cada criatura. Que Deus seja louvado e que nós sejamos sempre agradecidos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor rola para vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e vos abençoe, o Pai, Filho e o Espírito Santo. A todos e a todas, paz e bem.